Olá, para colocar uma foto de perfil no OpenERP, basta clicar no seu nome, preferências. Agora, quando você coloca o cursor do mouse em cima da sua foto, aparece a opção de editar. Clique nela. Agora. Devemos escolher a foto que será colocada no seu perfil. E clique em Abrir. E pronto. Basta clicar em Salvar. E sua foto foi alterada. Bom, é isso e obrigado.